Olá, hoje vou fazer mais uns pequenos ajustes no Drone Racing e se vocês querem que o vosso nome apareça no final do vídeo é comentar este vídeo até à próxima terça-feira e já sabem, se no final do vídeo gostarem, demonstrem compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer estes fios que tenho na controladora é onde vai ligar o nosso receptor o que eu vou fazer é pegar neste que está aqui com o branco, vermelho e preto vai ser o único que eu vou deixar ficar, os outros vou arrancá-los todos Ora, chego aqui e saco os outros todos fora, deixo só o vermelho, o preto e o branco os três primeiros, isto salta tudo fora, que não vão ser precisos, porquê? porque eu vou usar o modo ppm, que é para ser menos fios E menos 5 onde fica só este fio. E onde é que eu vou ligar este fio? Aqui atrás. agora tenho que ver sempre aqui a posição da furação. A furação está para a parte de baixo. Eu tenho que ver aqui em cima, aqui em cima se, a, se os pinos estão por cima ou por baixo. Que é bom ver está a primeira. Os pinos estão por cima, por isso tenho que fazer a furação entrar assim por cima. Ora está. Devagarinho vou inclinar isto para cima. Acabar um partir Pronto, já tenho aqui o fio para ligar o receptor. Depois depende de que rádio forem usar. Agora vou fazer aqui uma ligação. Para ver se já aparece a informação correta no ecrã, está tudo bem ligado. Como vem ali é diz Foxeer. Como estão a ver já aparece ali em baixo é de Desarmado. E a linha do Horizonte. E está em modo Acro. Então, agora tem que ser feito algumas alterações. E a configuração para isto ficar a funcionar como deve ser. Já estou a ficar com dor de cabeça de estar aqui a pintar. Agora, o que é que o meu sofá faz a seguir? Temos aqui a capota, a parte de cima, onde isto vai encaixar. Aqui, alguns. Vou Por alguns por aqui assim. Onde eu vou ter que agora arranjar a maneira de fixar aqui o transmissor de vídeo. Onde eu vou ter que pôr alguns por aqui assim. Ainda tenho que ver como é que eu vou apertar isto aqui. Mas eu vou deixá-lo aqui nesta zona. A câmara. Como esta é pequenina, ainda vou deixá-la solta. Porque eu tenho que arranjar aqui um adaptador. Para a câmara encaixar aqui. ela vai ficar aqui assim. Deixa-me aqui a capota da câmara. Para não montar a dar cabo da lente. Onde vai ficar por aqui assim alguns? arranjar aqui um adaptador para ela ficar aqui. Bem fixa o biper Este tenho que o a pôr por aqui, alguros. Tenho ali cola quente. Se calhar ainda vão ter um pouquinho cola quente. E vou meter mesmo aqui assim à frente. Ele fica aqui quietinho e nos trova. E fica com o bip pip, pip, pip, aqui na frente. Vou tirar aqui a seta agora o viper vou colocar aqui na frente mesmo vou usar aqui cola quente para o fixar agora deixo aqui uma poça de cola quente e onde agora vou colocar o beeper É ficar tipo aqui a buzina à frente do carro tem que lhe dar mais cola Olha, ligar o beeper para ver se ele afetou alguma coisa para estar a dar calor Está a funcionar ainda. Acabar de dar aqui o um tratamentozinho, tirar aqui o excesso do plástico da cola quente. Ora, como veem ele está seguro aqui na ponta, daqui já não sai, só se bater. Onde agora vou tratar da carapuça para encaixar aqui em cima, aqui do pleito superior, onde depois isto será alguros assim onde vou fixar. O transmissor por aqui, alguns ele vai ter que ficar aqui. Ainda vou ver como é que eu vou conseguir fixar, ou se calhar colá-lo. Ainda não sei, vai ficar por aqui. Assim, alguns a câmera, como ainda é pequenina, eu vou ter que adaptar. A câmera, vou ter que arranjar um suporte para ela ficar aqui centrada, para ela ficar aqui nesta zona. O transmissor, ainda não sei bem onde é que eu vou pôr, como isto é muito pequeno, não tenho grande espaço E tenho que ter sempre cuidado, porque está aqui a passar as hélices e podem cortar os fios Se calhar vou pô-lo aqui por baixo, ou pé da bateria, não sei Para já, deixamos isto de lado e vamos tratar aqui do meu plate superior Vou pôr um bocadinho de cola de roscas Mas não vou pôr em todos, vou só pôr nesta parte de cima Agora é aquele mesmo sistema de pôr cola de roscas e vou pôr em todos os parafusos da parte de cima. Estes quatro para já não vou pôr a cola de roscas porque eu vou tirar muitas vezes e pôr a parte de cima e não quero que esteja a dar cabo da rosca por estar a meter muita cola. Só vou dar aqui um aperto a estes. Pôr a cola de rosca neste 12 de cima porque, como eu vou tirar muitas vezes para manutenção e fazer testes a ver se está tudo ok se está tudo a funcionar bem pode alguma coisa estar a funcionar mal e eu vou ter que depois tirar a parte de cima e assim tiro esta parte completa por isso é que eu já tenho esta parte montada porque ainda demora um bocadito até a gente conseguir acertar para encaixar isto esta parte aqui de cima, tive alguma dificuldade lá consegui encaixá-la depois é só darmos um aperto dar aquele aperto só de encosto que eu não vou fixar para já o drone sem assim, visto de lado estamos a ter este aspecto muito simples um drone simples mas que voa que é o que interessa e para primeiro drone já voa bem, até voa demais, devia ser mais devagar isto a andar. Pois devia, mas é preciso começar a treinar para uma pessoa ganhar velocidade e domínio da máquina, mas isso são assuntos para outros vídeos. Ora, já estamos a ver imagens do próximo vídeo onde eu vou adaptar a câmera ao frame e não perca o próximo episódio e até já.